Hoje eu trouxe pra vocês séries de época com lésbicas, que tal? Este é um tema que está em alta no mundo inteiro há algum tempo e vocês também costumam me pedir. Então, cá estou eu. Agora já aproveita pra você deixar seu like desde o início enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? <SILENCIO> Primeira Dica do Dia é uma série no estilo Piratas do Caribe. Gostou? Sua trama repleta de representatividade plural se passa na ilha de Nassau, que hoje é capital das Bahamas. Ela acompanha as aventuras do Capitão Flint e de sua tripulação. Inclusive, alguns piratas né? que aparecem na série eles são realmente figuras históricas, o que torna tudo muito mais interessante. Navegue nas águas sombrias de Black Sails para descobrir o mundo da pirataria. Lá você também vai conhecer personagens LGBTs bastante importantes para a série, como por exemplo Max e Eleanor, duas mulheres bem tensas e empoderadas. Incrível, né? Se você tá gostando, comenta aqui embaixo, piratas. Essa aventura histórica é ambientada 20 anos antes da, dos acontecimentos que se sucedem no livro Ilha do Tesouro. Ela já ganhou três Emmys e tem quatro temporadas. A série original da Stars e a sua última temporada está disponível também na Netflix. A próxima dica é uma minissérie da BBC que muita gente assiste como filme. Assim como a série anterior, ela também é premiada e também deriva de um livro. Ao longo dos seus três episódios, acompanhamos uma jovem mulher em sua jornada para o estrelato na Inglaterra vitoriana de 1887. Nesse período, ela se apaixona por três mulheres diferentes, dentre elas que uma famosa imitadora de cantores masculinos. Assim, a jovem acaba seguindo seu coração e é envolvida por uma inebriante contracultura londrina vitoriana. Essa série se chama Titten the Velvets. E aí, você já conhecia? Gostou das dicas de hoje? Bom, então você vai adorar saber que eu tenho muitas outras dicas de conteúdo LGBT pra te dar aqui no canal. Então, não marca bobeira, já se inscreve, ativa todas as notificações, hein? Cuidado pra não ativar só algumas, senão você vai acabar perdendo muita coisa legal que eu tô trazendo pra cá. E claro, também não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu também coloco conteúdo extra. Além de conteúdo exclusivíssimo, super VIP, aqui no Seja Membro. Então, se você clicar aqui no botão Seja Membro, você vai ter acesso a todas as possibilidades de assinatura para você fazer aqui no canal e receber conteúdo exclusivo. Tem muita coisa interessante por lá, então dá uma olhada. É isso, um beijo.